Bem-vindos ao Vodagnerd! Galera, hoje a gente vai conferir um vídeo aqui que foi preparado pelo Jazz, que é nosso membro aqui do canal, um dos patrocinadores aqui do canal. O Jazz, ele tem um canal Indie Scale, que o link tá aqui na descrição, e o vídeo que ele preparou é com alguns melhores momentos das lives recentes aqui do canal. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui agora, hein? Tá, mas antes eu quero saber se vocês já estão participando do Bolão do Oscar, aqui do canal Budog Nerd. A gente fez um vídeo explicando tudo, regrinha super simples para participar. E assim, o prêmio é um gift card de 150 reais. Então para saber mais, a gente deixou o link aqui na descrição desse vídeo. Bora lá para o vídeo então, galera. Bora lá! Medo, né? Medo! Bora lá, melhores momentos das lives do Bulldog Nerd, parte 5, hein? <risos> That's training, já começou é bem. Pulou. Ó, o Thiago disse, acho que a cabeça do personagem tá pesando mais que a mochila. <risos> é, ele tá com a cabeçorra e aqui. E o Fê disse, vai na caverna. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada na montanha. Ah, esse é bem o início do game. <risos> Opa! Caraca, a gente caiu! Aqui. <risos> Ai, meu Deus, que louco. Já começou mal <risos> o jogo. Eu já vi tudo, né? Já vi tudo! <risos> É? Se fosse a Gabi, certeza que ela já tinha tá caído o penhasco. Nossa, já tava lá embaixo, assim, <risos> a Gabi estrebuchando. Né? Então, Acontece. Tá cá, vamos dar uma olhada pra cá, ó. Meu Deus do céu. Eu tô vendo o vocalo Feelings aí. Nossa, Vakalo. Era o nosso cavalo bugando. tentar forçar. Eu deveria ter, tipo, equipamentos aqui, né, não? O ah, Jesse disse essa live, tá uma bagunça. Cacacalo, tô caindo. É. Na, é na hora. É. Tá, eu tenho que evitar correr, galera. E disse Tantadinho se KKK tá catando cavaco. <risos> assim, ó, bem rapidinho, assim. Cara. Opa, caraca, okay. ele caiu. Nossa, eu não consegui a quadra de não. A gente danificou a carga. Sofrer danos faz com que a barra de impacto <risos> de um recipiente de carga fique cada vez mais <risos> vermelha. Ah, se você começar a perder o equilíbrio, usa L2, R2 para cima. Ali que terminal. eu aprendi, ó. A pessoa demora, mas a pessoa aprende. É, é. Que é meio montanhosinho É, ah, tipo, eu troco as mãos aqui. É. Equilíbrio, né? É. Nossa, o... ah! é. é, foi isso que eu tava fazendo. Se ele oscilar, tem que usar o. Ele nossa, que desconfortável é. essa missão, é. hein? <risos> ah, a pessoa que tinha que levar um corpinho nas costas, nossa, que infernal! Olha ali! <risos> Meu Deus! <risos> Isso tá errado! Isso tá muito errado! Tá, vou concentrar aqui, porque cair com um cadáver nas costas não é meu sonho de, de princesa. É, de princesa. De princeso. Que horror, olha isso. ali, olha ali, epa! Nossa, é legal esse jogo, Seria, Eu sinto que isso tá extremamente errado. Ah, que horror. Ele trupicando com esse corpo nas costas. Olha ele, Olha ele. Meu Deus, que situação horrenda! E parecia um dinossauro, né? O Thiago disse, se for olhar pelo lado bom, Aí. olhando de costas e em linha reta, parece um dinossauro! Quem é? A Gabi ainda lembra disso! Né? Eu lembro disso! Não, não. Ah. Parece o Rabinho! <risos> Meu Deus, A quanta coisa errada! Quanta coisa errada, galera. E aqui as patinhas! A, A gente Deus tá rindo de um corpo! É o cadáver da mãe do personagem! Estou falando do, do cadáver da mãe do cara! Só pra dizer o quão errado é isso! Ah, olha só essa parada aqui, ó! Ai, meu Deus do céu! O outro? de quem? Não. Assim, ó, de costas, direita tá, assim. Parece mais alto aqui, né? Ou aqui é. por dentro, eu acho. tinha que dentro, fazer todo dentro. um cálculo ah, da logística da entrega, né? Por dentro, tem é, não, não é um jogo é muito sei, fácil. É escada seja de outro jogador que veio da esquerda pra direita, entendeu? Opa, opa, opa. Eee! Eee! Tá. É tudo, tudo em ordem. Eu acho que por aqui é melhor. <risos> tudo em ordem. Ele pegou a escada aqui. Eita! Ah! Caraca, Caraca, Lili. galera, não! Não! Nossa, é terrível eu isso aí. Eu não queria isso, sai! Caraca, você não tem número de pedidos de entrega, não! não deu tudo <risos> errado ali. Terrível. Olha lá. Nossa, Ai, era assustador. Ai, não terror erro essa aí parte. A gente indo tão certinho. Nossa, tem uma baleia ali, ó. Nossa, era assustador. Caraca, não acredito. Nossa, esse jogo às vezes ah, via uma pegada de terror, lá. né? Não, terrorizante, terrorizante. Não, não, não, não. Ah, ela veio com o Cutulo! <risos> <risos> e era o bebê chorando ao mesmo vamos tempo. Vamos subir, galera, vamos subir. Uma de peixe morto, né? Não, vai pra lá. Que jogo Caraca. maravilhoso! Nossa, que... os tentáculos! Sai fora! Aí que pesadelo pra, cá, pra sair e vir pra cá! Ah! <risos> a outra se encolhendo ali. <risos> Sai, a gente vai conseguir, conseguir a sair. graminha. A gente vai conseguir. Uh, uh. Aí termina o pesadelo. Nossa, terrível. E aí? até. Olha Para Para pra descansar um pouco. Meu Para, <risos> Pluft. Até assistindo a gente fica meio sem ar na hora. Uhum. Tá. Tem que ficar balançando aqui, galera. Uhum. É. é o bebê. Ai bicho, já deu né? Morra, lá, morra Ai que da hora hein O Jess disse A minha bunda só aguenta 3 horas O Lorenz aguenta 5, o especialista que chama Nossa <risos> que <risos> Ele disse não me dá banca <risos> Toma miséria Caraca, Aí. olha o bicho, tem uma caveira no lugar da cabeça ali. É ó. meio a máscara do cara, tipo... Olha lá, né? que maneiro. Nossa, que lindo. Caraca, a gente matou o boss aqui. Ai, que saudade de, de ver essas lives, Nossa. gente. Muito bom, hein. Ele é o primeiro boss? É, Nossa. a gente pegou um troféu apanhando o apanhador. Ai, que massa, hein. Aí, Star Wars Nossa. Jedi Fallen Order. Que massa esse jogo também. O -tá botou... Boa, Jazzy! E o Gabi hoje lançou o coquetel Molotov no COD Mobile. Opa, nem vi. Ai que okay, massa, Ele vai cair já metendo o golpe. Olha o bicho. Olha o bicho, olha o bicho. Nossa, o bicho um ele, vai ele vai cair. Ele vai cair. Meu Deus. Tá é. errado, tá é. errado. É. Meu Deus, o que, é. que, que é. é isso? está errado. Olha lá. Caraca. Faz outro Eu Aí, tava tá lembrando. tá? meio cercado aqui. Eita. Olha ele ali. Caraca. Aaaaaah! Boa! Nossa! Não. Nossa <risos> okay. cercada. Ah, não! Sobe, sobe, sobe! Babi, já tá de olho em ti, tu viu, <risos> né? Já... Ele Só ficou um de forte. olhão olhinho, Olha ali em ti! Olha ali! De olhão não, de três olhões! <risos> É. é, que massa. O que... botou que sapo delícia, mas o Olive botou que parecia o Chiquinho. Né? É. <risos> o Chiquinho. O apelido. Né? O que, que eu posso fazer? Depois eu que sou a culpada. Vocês ficam falando que sapo parece o logo Lugo do Olive. Aí, aí vem esses papos depois. A né? irmã, é, é, que... é. depois veio dizendo que sapo delícia. É, é. estranho. A ah, Gabi gosta de fazer casaisinhos. É. Acontece, ah, acontece. Dá pra parar o golpe do sapo? Ah, o olho botou verdade, Bruno, os sapos da África são os chefões E o Jazz diz, eu falei sapo delícia porque tá matando o Lolo ah, ah. Ah. Ah, tô Sim. sabendo Hashtag jelly Hoje é dia de folga. Ah, o, o, o Fernando Chapa botou, fiz obra hoje, né? Ah. E o Jazz botou, não tem nada a ver com <risos> uhum. é. não é, tem não, nada tá a ver com obra. A pessoa já fica meio irritada e fica morrendo muito. Ah, o que, que é isso? Não, olha o jogo, né? O jogo? <risos> não, pelo amor de Deus, né? Não. Culpando o jogo total <risos> ali, o É que é sai, muito sai, difícil sai, esse sai. boss aí no início. Para, chatinho Ei, não tinha nada, né, pra pegar. Caraca, é não dá pra fugir direito do negócio. Nossa, eu morri mil vezes <risos> isso aí. BD1, ajuda. O BD1 tem. Tinha tipo uma luzinha boba pra pegar. Ah, ah, o BD1 também demora pra rir lá, né, velho? Ah, o BD1 é ridículo. Vai <risos> lá de novo, Ah, ele não vem, não. olha a tática do Jazz, ó. Ué, assim, o, o Wally. Dia, tá o Olli que diz, você fica aí que fica ele não vai quadrado. atrás. Aí tu sempre entra, dá, bate e entra, entendeu? Ai, o meio. Não vem, amor. A ideia não é ruim, não. <risos> agora vem, agora entra. É um jeito corajoso de se não, enfrentar o Não. Eu acho que ele pode pegar com a língua, né? Ah, ele tá bem perdido com essa tática aí. Não, foi, foi o Oli que nasceu foi uma tarde, boa, boa tática. de cara. Boa tática nessa aí, É uma. É, assim, é uma tática meio. É meio verme, Lex vale. da Kitana, né? Apelão, vale. né? apelão. É meio lex da Kitana, mas tá valendo. Olha lá. Vai, tá tudo uh -huh. certo, né? Posso abusar aqui, galera. Não dá pra abusar. Ela tava Vai com pouca energia Só dando mais golpe e o Paulo disse, foi meio Bersker, né? KKK. E o Jazz disse, obrigado, cornão Wally. Caraca! Nossa, obrigado, lendário Wally! É. Lendário ah não, o Chiquinho que parece o Jazz e tamo... É. É. Eu é. O, Wally, o Chiquinho, chiquinho eu tinha é. me esquecido, do Chiquinho. Temos que reviver o Chiquinho, que ele anda muito eu adormecido. Aqui na, na furtividade, deve dar. Oh, não. <risos> oh, meu Deus! Meu Deus! <risos> <risos> Meu, Meu Deus do céu. Eu nasci morrendo, galera. Sim, mas aí tu nasceu e ele já tinha que fazer o Eu nasci morrendo! É. O, o Marlene Chagas já chegou fazendo assim, ó. Uom, uom. Ah, e tu entendeu? Eu ele não escreveu João, um... João. Ah, Eu ia falar eu, eu te entendi. Eu Marley não ia levar certo. Um... Sabre de luz, não perde esse som. Meu Deus, o não. não ia pegar. Caraca, a então. um em homenagem ao Marley. A gente vai aprender uma nova habilidade de sabre de luz. O Marley é e um... Boa, então bora lá, gata. Putz, eu não ia pegar a disse de novo essa discussão de gote lixo. Nossa, é. É pra ver quantos meses discussão. Indicia. Um dia, no Amigo Secreto, eu queria uma garrafa do Mario ah, e eu lembro. ganhei uma gravata do Donkey Kong! <risos> é. É. Igualmente útil. É. Desculpa, eles voavam é. presente. Na nacional do Donkey Kong, ele já tem a gravata. É. É. A Gabi tá pra ele, né? A Gabi adora ser bobagem. É. <risos> A Gabi tem é umas que eu, na live. eu fiquei imaginando. <risos> a Gabi, a Gabi Desculpa, é Fernandinho. Doido. We love you. É. É. Não, que deixa eu explicar por que eu tô. É. A, Gabi... a Gabi não tem motivo pra rir às vezes. Não tem que explicar. É que eu fico Desculpa, gente. É crise de riso. Corta, corta! Não é que eu fico pensando assim, ó... Pra ter um... <risos> Desculpa. Ela não se aguenta. É, uma na live. é que tem umas bobagens aqui. É que ele falou que ele usaria na conferência de não que como. O que foi isso agora? <risos> Ai, é. ah, tá passando mal, talvez tá eu tenha que ir no banheiro. <risos> Olha o nível da loucura. Só um pouquinho. Uh, Olha <risos> é. ali a Cris de Rita. Eu nem lembrava disso. Um Eita. Tá, calma. Não, é que eu tava pensando assim, ó. A pessoa tá pensando na garrafa, porque é uma coisa super útil. Então eu fiquei pensando, a gravata do Donkey Kong assim, se um evento pede uma gravata, às vezes é porque é uma... <risos> um evento sério, mais formal. mais formal. Então quando que ele vai usar a gravata do Donkey Kong, meu senhor? É um presente legal, mas eu fico pensando, quando que tu vai usar? É um, é um presente casamento. divertido. Ah, mas eu usaria no casamento a gravada do Ah, o é. É, é que, tipo, eu achei eu da usaria. hora o presente, eu mas é que. Usaria, é que eu achei legal o comentário dizendo que eu queria uma garrafa, eu ganhei uma garrafa. Eu gravar do gravar, do inclusive, Kiko. eu até preferi a gravata do Donkey Kong. Ah, Lulu é muito bom. Ah, ah, bom. É ah isso, me, me... É. Eu sou um monstro e Lolo é um anjo, resumindo. <risos> Outlast. Que é isso, Cara, Outlast. Aí eu tava bem estressada. A Gabi que jogou esse aí. Incrível, né? Olha a cara de série, meu Deus. Caraca, oh, é é ela morreu! Ela caramba, começou a jogar, ela morreu! <risos> meu Deus do céu! Que, sério. que é isso? <risos> Ai, eu só fui pra frente! Pô, que show esse jogo, hein? E olha a é bateria é da câmera, que é esse, aqui, raiva! Acabando. pra jogar aí na sexta-feira 13, né? Tá, a... Foi é, sexta-feira é? 13 gameplay. O Nando Silva botou se prepara, nem começou ainda o terror aí. <risos> Ah! Olha isso, é, a Gabi Era bom. o cactus. É a causa do é Esse jogo a não tem não tem Calma, recarregar. Aí, aí eu odiava a bateria da câmera que tinha que recarregar no jogo, sério. Que isso? Ó. Oh. Vai é sacrifício, hein? Caralho. Ah, mas olha. Não! Pelo amor de Deus! Horrível! elas se viraram de Pelo amor de Deus! Sério, eu tava apavorada! Não! Ai, não! Por favor, não! Não! não sensacional! Eu tava apavorada com essa mulher vindo é na minha é direção! Eu mulher! Ela parou! A mulher, ai, eu fiquei é travada! É. Eu fiquei travada! É, ela parou! Eu cheguei a morrer! Oh, Deus agora o triângulo pra segurar. A mulher tá vindo! Ai, sei lá. Caraca, olha isso. Nossa, eu tava em choque, eu tava em choque. Que o <risos> ela, Ai, que, Deus, não, eu que, que eu faço? Eu tava vindo! ela, na esperança que não venha. O que eu faço? Ai, já vou até aqui pra fora. <risos> Ai, isso é muito do mal, hum. sério. Tá aí! aí. There! Hey, there. <risos> Ah, olha Nossa. isso! Não! Tu é uma não, paz não. de Deus e vê esse homem ferrando! Se esconde, ó! Não! Não, a ela se esconde, a louca! Vai, sai! <risos> sai daí! Ai. Sai daí! Que ela tá se encaixando? Quer levar outra palavra? Não! Sai, sai daí! Não! Sai, não. sai, Ai, louca. horrível, péssimo! <risos> <risos> Sério, não! não quero mais jogar o as Dois. Nossa, tá não tão... quero. Ah, tem que se rastejar. Ah, tinha uma lá. coisa de sempre. Ah, é que vem alguém nesse meio tempo. Ah, mas isso é certeza que vem alguém, né? <risos> Fala aí, David Silva! E aí, David! Esse é o inexistente ou o existente? Ah, é os dois. Eu então, acho que é o inexistente. O David botou lá. Ah, isso aí não se faz, né? Você isso aí não se faz. Ah, é só... Ai, desculpa pelos gritos, Eu sei que eu estou em alguns headsets. Olha por favor, me desculpem. Olha ali. Não. Ai, isso... ah, eu... Ah, eu... ah, eu cutuquei a Gabi. Ah, isso aí é Isso aí é mancada, isso aí. <risos> que um dia eu ia conseguir Para é garantiu! Caraca, mesmo que eu consigo isso, galera, oh. numa live. Isso se chama close errado. Close errado, sem mais. Close errado. Ah. Só botei o dedinho na nuca. Ah, boca. não, isso aí não Pô. se faz. Sério, eu tava Nossa muito assustada que jogando que esse cara. jogo. Ah, não! Não! Tá louca, não. viu? É, é, é que tem como trancar, ó. NÃO! Ah, não! Eu tô tentando trancar. Não! Ah, meu Deus, não. eu quero ir embora daqui! Ai, horrível, horrível, sério. Não, não, não! Eu, na água, eu ó, confesso eu que eu já bom. sonhei várias vezes que em sonho eu não conseguia gritar Nossa, quando eu me grande... assustava. Ai, por isso que ela gritava eu muito não, a Eu acho que não minha... ai, esse não. problema. Esse homem é <risos> horrível. bola se voltou a Gabi tá doido. Não. <risos> ai, gente, que péssimo, péssimo. Ai, eu vou me trancar, ele vai me bater Não, não, não. Ai, não, não. Ah. <risos> Eu acho que esse jogo não, não faz muito bem para mim. A Gabi surtava... <risos> Desculpa, Deus, gente. Ah, sobrou pra mim de novo. <risos> a Gabi jogando The Witcher 3. Ai, calma. Calma, do grifo. Deixa eu, eu matei, eu mitei. Calma. Ah! Eu não sei como enfrentar o Ela grifo. Ela pausou o jogo. Tem que dar uma nele? Sim, tu vai Tem que matar ele, é um monstro. Caracoles. Ó, oh, o Grifo. Aí ah, é eu, eu, eu, eu, eu, eu mitei, desculpa. Parinho, você vai mergulhar. Tá, trava a mira nele, primeira coisa. Como é que é? Colou tá o Vesemir né? tocando terror Deus, no não bicho e a Gabi olhando. Grifo. Mata o Grifo! Ele tá matando o Vesemir. Hum. Meu Deus, mata o Grifo, pelo Larga o de Vesemir! esse Grifo! Caraca, a Gabi tá matando o Grifo. Ah! Eu Meu quero. Deus. Caraca, olha a Gabi, tá fazendo um <risos> <esses> bagulho com <risos> o ah, ah, Medo! Sai! Usa o item, usa o item Sai! pra cima. Sai! Usa comigo! Pelo amor de Deus. Tá, calma, comendo, calma, calma, calma, deixa eu correr. Usa o item. Tá, usei Não. pra cima. Usou? Meu Deus, ah, meu, calma! Ela usou e ela o enterrado! <risos> Ai, muito nervosinha! Calma! Uh, uh, né? <risos> tá, Ai, Ai, campo de batalha. batalha! Se alguma luta for muito difícil, você pode fugir e viver para lutar em outro ocasião. Olha a ah, cara, nervosa! Um ela tá! <risos> tá, tô nervosa! Calma, ataque rápido no ah, quadrado! O botou. Vai monstro! Acaba com a Gabi! Ah, <risos> eu não lembrava disso! Ai, aí! Ah. Desculpa os gritos. Oh, gente. Olha ele, olha ele. Desculpa. Tá, Cala só vem. A vem, vem, vagabundo. <risos> olha ele. Lá ele, lá ele. É. Caraca, mata o grifo. Cadê? Cadê? Ficou atrasado? Tá eu, mapa, eu sou muito tensa. Caraca, olha grifo. Eu olha ele. Aí. ele olha ele, aí. Caraca, Aí, a oportunidade de ouro, Acaba com esse grifo imundo. <risos> o grifo tá aterrorizando a população. Mata ele. A Gabi usou o, o sinal. <risos> o sinal <risos> Caraca, <risos> acaba com ele. Vá, me Eu toquei? Sério eu não morri? A Gabi não morreu. Pode aqui. Todo, ri, todo mundo tudo. dizia que eu ia morrer. A Chupa a sociedade. Ó. <risos> Opa, que eu não morri. Que atrevida é ela. Não, vai não, vai Nossa, não. Nossa, ela é louca. O que? Eu nem, eu nem não ouvi. Não, não vai não. O Falei, vai não. O que? Não vai aí, não. Ela tá indo. Vai ela tomar. tá... Meu Deus, não. eu digo pra ela não ir. Aí que ela que vai. O que, que que eu fiz? é isso? <risos> Meu Deus. <risos> ah, outro bicho aqui. Nossa, louca. Meu Deus, ela não. matou a aparição. Sai da Não, quero matar. Sai da ah, ah, eu sou ah, ruchadora! É mesmo! Não, não, não. Meu Deus, Deus o ficar... que, que a Gabi tá fazendo? Eu ah, eu sei. sou ruxadora. Não sai, interessa sai. que é o jogo de aventura. Calma! Ai, é. Deus, o bicho não sai. vai me deixar fora! Calma! Ela entrou por engano aí, meu <risos> Deus! Que... A, a, a treta me, me buscou, calma. A treta foi embora também. A treta me buscou, não fiz nada. Eu como buscou? Deus, Ela que louco. foi pra cima. Eu tá reto, reto. Os... Ah! Não! E eu consegui o que você aí, e bicho <risos> Calma, Olá. até travou aqui, até, até travou. Que, é muito simples. Sabe aquela historinha do João e Maria? Eles têm que fugir da bruxa, que tem a amigalhinha do pão? Peguei a amigalhinha dos pontinhos brancos do mapa. No mapa, tem? ela não sabia pra onde ir. Olha lá. Segue o tá, migalhinha, só vem, migalhinha. Não, na água, não. Não, não anda na água. Não, opa. Ah, se fosse bom mesmo, andava. É, é, é. É, tá. É, tá. Então, se tá fosse ali, um pouco, se o tá vacalo, ali. andava. Tá, prepare-se para ir embora do pomar branco. Fale com VCM. tem que ir lá falar com tá, o C. Tá, posso mesmo. pilhar isso aqui? Não. É só o cara, <risos> perdeu, moça vai, vai embora, vai embora Já derrotou esse homem? Não, não é por aí não Ai, desculpa, ah, gente Por ali, reto ali Onde? Ali, onde, por onde você entrou A migalhinha de pau. <risos> <risos> Ela olhando o mapa ó. Oh, o olho cara, fechando cara. pra hoje no mapa, né? Coletar a platina Ah, essa chicotada desse homem aí Tá horrível, lembra o Flander? dormindo É uma boa, né? Dá pra meditar, né? Não, não é por aí não Aí tu vai cair e morrer Ah, tá <risos> ah, amiga, desci, Ai, desculpa é pelos de... gritos, estou um pouco aí. envergonhado. Caraca, a Gabi, ou ela ia morrer por roubar dos significardianos, <risos> ou ela ia morrer na ponte. Não, <risos> a Gabi vai inaugurar uma. Ah, eu mitei com grifo, podem rir, podem rir. <risos> ah, aí, ó. Esse, esse, essa roupa tá estilo. Tá. Ah, armadura. Arma <risos> cheia de armadura ah, tá. ali, de tal ela queria o, G o Geraldão, Geraldão de, de Itália. Geraldão de Quem nunca? Né, quem nunca quis? Não, você pode ah! ah! <risos> <risos> Olha de Ai, que chuleira. Meu Deus, essa A Luísa tá jogando Free Fire, Minecraft e etc, beleza aí. Agora não é mais Lugo, -lugo agora é gibão. Não, não Talvez tá tenha é. é algo escondido no, gi no <risos> gibão. No gibão, olha dele, meu Deus. pensou <risos> <risos> que era gibão. Quanta bobagem! Ela pensou que era o gibão. Quem que ela que era o gibão. <risos> o gibão é bom. Ela assim. ah, <risos> é sério. louca. De... Ah, Crashão! Crashing Racing aqui, Night Rail. Esses bots pegam os negócios tudo, tudo. Ai, eu amo Crash, muito top. Era o carrinho de Natal, né? Vou pegar umas coisas loucas, de Natal. que eu sei que... qual é que é o do Jazz. É. Ah, olha isso, que verme. Ele <risos> ainda tocou em mim, né? Ele roubou meu item <risos> e tocou em mim. <risos> olha, olha ali, ah, que raiva. Tudo errado. Ai, Jazz, tô pensando nas formas que eu vou matar o Jazz. <risos> <risos> de que maneiras? Na... Que... De que maneiras? <risos> Ai, gente, esses lives Nossa, são muito não, boas. O Jazz tá na cola ali que eu tô vendo, né? Tô sabendo. Que isso, meio câmera lenta? Sei lá. Sério, a gente ama demais vocês. É. Vocês são Ai, muito topos. que top. é Muito ah, bom é jogar isso, com a galera é, esse jogo hein? Não, não dá pra jogar assim. <risos> <risos> Batei pra <na> mesa <risos> Eu tava em primeira, eu fui pra último com combo, tipo, todos os bots. Até o bot <risos> Jazz me tocou com ele. Dá. Até o Jazz. <risos> braço, ó. quero Caraca, saber tudo. Com essa raiva eu achei que era o Jazz. Olha ali, eles colocaram um tudo. Era dar, mas o, o Jazz tocou também, né? Eu fiquei em último de novo. <risos> eu tava em terceiro ali, fiquei em último de novo. Nossa, dá uma raiva. Uau! Ah, é moxi exclusivo de membro, é hein? Moxi exclusivo de membro! Ai, nós somos muito. Ai, Ai, que verme! Ah, o verme Jazz guardou! Asqueroso! Guardou. <risos> asqueroso, velho! Como mas... é que surgiu? Se você não passou de verme pra verme, asqueroso! Eu chamei o Jazz de verme Posseira. asqueroso na live! Ah, ai, que verme! Lixo! Que <risos> é isso, velho! Seu passando muito! Calma, ah, <olá>, <risos> Ah, olha isso, até o bote. Tu viu, né, Jez, que pro Femaia é assim, nossa. O ponto jamais, joga bem. Jamais. Nossa, né? o tá maravilhoso, Só forte, tô dizendo. É... O outro é incrível e, é, e ciúme E, e pro Jazz, esse é o Seu lixo. Que lixo, Nade. Só vem, Jezzy. Sério. Só vem. Aí, ó, quem foi que tentou me passar? <risos> é, já morreu. Hum, Toda raiva. Na frente. O próprio se beneficiou. Que os bots me sacanearam aqui. É. É, ó Ai, tá louco. É que com o Femai é co-op, né? Com, com, <risos> com o Jazz é PPP, né? <risos> é. É. e PVP. a coisa já muda. Olha aí, ó. Aí o Jessica na frente que que ainda que aqui. É. Essa corrida. Meu Deus. Mas <risos> <risos> o se tá estivesse um pouco <risos> estressado, talvez. Então tá. Talvez. É. Então, tá. Essa pista aí é legal de treinar, viu? É, porque é a e o Lolo diz, nossa, que braços fortes. <risos> se, se entrar aí, eu não jogo isso né? É maravilhoso, que braços <risos> fortes, glúteos <gude> torneados. imaginação <risos> da, <outra. risos> da, da outra. Passando. E eu li umas eu mensagens aí. Me é eu tô pensando. brincando. Olha Olha, o Jazz vai tocar pra trás. Ai. Eu Ai. avisei. Eu ia é a Gabi jogando. Um jogando. Olha ali. não ah, oh, <risos> <risos> a risada de bruxa Não, na hora que ela olha, tá. Olha, Deus é justo, Deus é fiel. <risos> Deus é fiel. Fiel a ele mesmo. Não, a fiel é fiel a mim. É. Uh, terceiro, hein? Chupa essa Nesse barata. dia eu tava ah, impossível. Meu Deus, que que é isso, a louca? <risos> é, a louca tá... tá... Série terceira já ah, né, que ele fica comendo minha poeira. Ela tá tomando café... Aqueles Irish coffee, né? Que tem álcool dentro do café. Tá com um whisky dentro. A Valeria tá rindo, né? Ah, não, eu tô animado com essa série eu tô na... A minha expectativa é mínima, né? Eu acho que vai ser uma das melhores séries do ano. Lolo, tu tiraria ou não tiraria a Aliança pro Geraldão? <risos> Ah, tiraria a aliança, Aqui, né? tiraria a aliança. Deixa, guarda na caixinha. É, é o seguinte, tu põe de A mão. aliança, a galera diz que funciona como um imã também, né? Olha aí, ó. Gente que... que o Geraldão é. gosta. Tem gente que, né, com a é. É. É. O jazz da planta me pegou. Me sinto abusado, né? É. Só ganhei por causa da planta. Eu tava atrás Ai, sempre tem um popopó. Sempre tem um popopó, sempre já teve. perdeu três. Fazendo quatro é. na mão, já perdeu três. Foi decorado. É. Já que é pra frente. Já que o querido Femaia pediu pra jogar ele. É... vai quitar pro Eu... Femaia entrar. Eu... Eu queria ah, dar o parte... Femaia agora tá mais quitado que o Geraldão. <risos> Eu sei. Tiraria que... aliança pro FEMAe? Femaia, já... Femaia tirou qualquer coisa. Né? <risos> <risos> Sério, <que> escolheu mesmo. <risos> ah, o Olho contou uma história aqui. Nossa, <risos> falar. Então, o Olho botou assim, ó. Quando eu era mais novo, eu tinha arrumado uma revista pornô de muitas páginas. Nossa. Aí eu escondi debaixo da cama. Meu Deus. Aí, Não. Eu, tive... Ah. Aí eu tive que viajar para casa da minha mãe. Daí quando eu cheguei, o quarto estava limpo. <risos> <risos> Meu Deus! Eu tenho medo de perguntar pra minha avó sobre a revista. Ah, minha avó também ficou bem quietinha, né? sabia que tu não ia perguntar. Todo mundo <risos> aqui, ó. A revista eu, sumiu, a avó, sumiu. Ó, oh, que história é essa? Que porcaria de revista é essa? Oh, cadê minha G Magazine que sumiu? <risos> cadê minha G Magazine do você Eu tinha uma G Magazine embaixo da cama, ah, avó. <risos> Meu Ai, Deus, nem eu sei direito, não sei tiraram... errado. Cara, aqui também jogou. Chega me dá uma tristeza. Velha. Tá, mas é isso aí, é um rosto pré-definido Pode ver os, ó. Tipo de rosto que tu quer. Assim. Ah, Ela adora essa do, do rosto. grande pântano. É. Beleza. Constituição. Nossa, aqui de difer... coisa <risos> quanta coisa. Bem corpuda, bem corpuda. Corpuda, sim. Assim, bem <risos> muito forte. Muito robusto. Muito robusto. Ah, eu queria fazer ela um pouquinho mais peculiar. Não, tá bom. Assim. Calma, o que, que tem mais? A Gabi não quer jogar, galera. Calma. Você... tô muito ligada na estradinha. Calma. Não, foi, foi, foi. foi, foi. Ela, aqui, aqui ela é queria calma. enrolar ali, mano. Vai ficar metade da live. Ai, mexendo. tem que ser estiloso pra jogar. A botou. A Dog é linda também, real. Ó, ah, que tem coisa legal, Ó. Ah. O Nene botou a reação da Gabi quando o Lolo tirou ela pra louca, foi top. <risos> Dá pra pôr barba nela. Barba, para, para um o <risos> Tá, assim tá bom. Fechou. Hum. Volta aí. Pupilas grandes. Não, volta Muito aí. ela não queria Cara, jogar que Souls, que eu sabia. esquerda dá pra fazer diferente. Dá pra fazer diferente as pupilas, Volta Tá, volta aí. Ela tava louca. O Jazz distanciou pelo Eldor Ring também. Ai, a roupinha era melhor, porque era mais fraca. colocou Na classe mais difícil do jogo. Ai, mas a roupinha Ai, era da maneira. Tem alguém ali! <risos> tem alguém ali! Ela matou! Ah, ela matou! Ela Eu matou. sou top! Chupa vida! Ela tem o que é necessário. Ela tem o que. Ele ficou tomando dano e nem percebia é de pole. Tem que ah, usar gala. mais. Ó, vou dar a dica: a gata é indo no, no seco. Tem que usar tudo que tu aprendeu nos tutoriais, senão. O que, tu que, que é um molhado com o botão do molhado? Molhado. Tu disse no seco. Oh, ah, é, é. piadinha eu Vitor. Vitor, Bruno Vita do meu lado, galera, pra ver se é próximo, Bruno não, ah, E o Nene botou, sempre é pra jogar jogo grátis, joga Battlefield 2 ou Battlefield Vietnã no PC. Denene, so... eu jogo o que eu quiser. <risos> <risos> Até botei pra descansar, que eu me nervei com o Nene agora. Oh. A galera é empoderada, ela joga... Ah, eu sou! Um sou do dona B, de mim B, mesma! Usa ah, o B! Usa o B! Socorro! Dá palada, dá palada! Usa o B! Usa o B! Usa o B, Bernardo! <risos> Usa o B! Não posso me esquecer que tem que usar o B! B a ah, era eu infernal! Usa o tipo. B! Usa o B! Eu sou tipo esqueceram de mim. Caraca, usa poção, pelo amor de Deus. Calma, poção. calma. eu peguei o dar? Ai, neném. <não deu. risos> calma, já fiquei com menos medo. Ah, o Pulando que nem maluco. não rola por nada. Dois ataques focados no boss, dois rolamentos pra trás. Né? É isso aí, ó. O uhum. ideal era Ah, era armada. super simples. Você dá um ataque e dá a rolada. <risos> que a, rola, então. Não. a rola é uma pombinha, galera, Aqui na sala. A rola é como se nossa, fosse uma. Nossa, era a a rola, rola é everywhere. Tá. Peraí. Você ajeitou? Tá. Comentários. Tá, lê os comentários. Eu vou dar um tempinho pra mamar. Uma... Ah, eu... Olha <risos> tá ali, ah, é o, pil... <risos> o que eu é fazendo? O isso? pilão tá do Bugheads, mano! Sério, Sendo. É que era no Deus PC. Ela <risos> mexendo no mouse. Aí mexendo no mouse agora e ficava girando. o Gabi meteu o patatá grátis no garoto. Né? É a, a papada, né? A papada, né? Mas botou, como é que a Gabi fala? Tem que meter a rola nele e o Lourenço não ri. Ah, rolou! <risos> Acho que eu nem percebi. Né? A Lili ó, se matando. Até agora não tinha rola dessa bote. Calma, né? Olha a faca Quando aí, chegava no também. inimigo grande, morria e voltava, eu precisava e dava um ódio Tem de morrer. morrer Ela não tá dando soco, ó. Ela tá usando o tá TACAP. Ah, eu é tô tá <risos> Ai, eu tô com a cara aqui. Ai, tipo, tá no soco. Tá aqui meu agora. Meu Deus, olha a tua energia. Ah, dá raiva, então. Eu Tava com a cara e só dá porrada. Ai, sério, ah, Renati, tô... com um pau na mão. Eu não sou ninguém sem o um pau na mão. Olha isso. Não. É que tá tô com é, isso é errado, levemente envergonhada com o ah, me pau na mão. Ah, me seu monstro. Porra. Quem acompanha aqui o canal sabe o que, que é. L lives com a Gabi dando raid. Mas você é. mandou o raid, eu tô muito feliz. Nossa, tá <risos> muito feliz. Olha é a cara, cara de quem tá feliz. feliz, né? Olha aqui, ó. A cara de alguém feliz. Você né? <risos> né? <risos> morreu mil <risos> vezes nesse <risos> boss aí. O Luiz voltou Jaziel Free Fire é melhor que Fortnite, porque Fortnite só roda em celular a partir de 4GB de RAM e Free Fire roda em qualquer celular. Olha <risos> a cara <risos> da, da, da Gabi. Luiz. Quem falou de Fortnite? <risos> <risos> Talvez tá tretando com o Jazz por causa de Fortnite. Ah, isso aí era cara... terrível. Ai, tô então, tentando tomar a poção, esse... Assim. Porcaria não mesmo, né? <risos> Veio o palavrão <risos> se esse... aí. Ai, sai! Me deixa em paz! <risos> é isso, a pessoa cara. feliz, né? Pô, eu gosto que ela pegasse outra classe. Reiniciasse o jogo, pegasse outra classe. Em um minuto ela ia chegar nesse boss de novo, <risos> ela podia pegar o cavalo Ai, e mas tentar... e qual a graça? Se ela não for com essa roupinha um Eu fiz tutorialzinho no início Ah, Olha <risos> lá, vai de novo Eu do lado, por favor Mas tinha uma vez que eu quase Depois matei voltei, É verdade, o Gare pegou a classe mais difícil Mas dá, hein ah! A Gare se supera, a Gare é pra mitar aqui Ai, tá a cara ruim, já tá horrível! Assim, tá última vez. vez! Última vez! Eita ah, é. Última vez! Desculpa, gente, pelo meu comportamento inadequado. É ah, Dá uns gritos absurdos. Eu tô sentindo um clima de tiração aqui. tamo tirando com o Ah, não, não, não! Não valeu, não valeu! Não, não valeu. Ela conseguiu se matar. Não não valeu. E o Gundy botou o passe, esse boss pra ela, por favor, ah, não sei. Não, não. que? Tá louco? Fala aí, Diego Macedo. Ai, Vai, não, eu também mexi. não valeu, também eu não, mexi, não valeu. Eu <risos> Lolo mexeu o sacaneou Mil vezes não valeu. Botou. Bruno, tudo passa, até a Uva passa. Eu gostei que eu ia morrer igual, foi bom que tu mexeu. É, é, é a gente ia o tomar igual. meta pra 2020, ter uma namorada de preferência sem logo logo. E ah, é. né? não quero ah, uma namorada ah, sem Tás, logo pensa, logo. Pensa como um brinde, que tá tudo certo. É, é um brinde. É um brinde aqui, ó. Vai abrir o um pacote opa. <risos> ah. O Luiz voltou dois de r$100 reais pra mim de aniversário, né, Gabi? Se eu ganhar 300 milhões, <risos> Luiz, eu te dou um gift card bem maior que de r$100. reais. Opa! <risos> e sério, vamos mesmo? encerrar a live por aí. É eu vou começar os pedidos. Se eu ganhar 3 milhões, 3 milhões e Se eu ganhar 300 milhões, se eu ganhar 3 milhões, ninguém me viu. Eu subo daqui, ninguém me viu. <risos> Meu Deus, como assim ninguém viu? Eu vi. Né? As pessoas. Não, nem tu, né? é <risos> como assim? É. Ah, mas tem um detalhe, né? Ai, que horror, gente. A gente se ou não, não, uma promessa. Não, se não, eu ganhar com esse vídeo, eu jamais abandonarei o canal e vocês. Viu? Continuarei fazendo as nossas lives feliz da vida. É, fica a dica promessa, pra Promessa, promessa. É um detalhe que ela esqueceu, esqueceu. Se, eu... se eu ganhar os 300 milhões, <risos> sozinhos, tava minha... ou eu continuarei fazendo o canal Me do louca. E continuar fazendo as lives, segundas, terças, quintas, e sextas, oito e meia da noite. Isso eu também. Porque Agora, a minha aposta <risos> contra vocês é muito maior do que é, a gente Cada um de nós fez uma aposta na Mega da Virada. A gente fez a aposta na Mega Sena mesmo. Só que as duas apostas estão no mesmo bilhete, que é o meu bilhete. Que <risos> é, então tem esse detalhe? E teu bilhete! Um plot twist Por sensacional, que o né? é o, o bilhete minha posse. <risos> As hum. duas apostamos. <risos> que perigo, gente. É um vou ter que algemar ele pra ele não fugiu com o meu bilhete. Esse é, é real esse bilhete? É, é. Daniel, Daniel botão... disse, eu, eu troco um card por um dia de rodízio. O que, que é dia de rodízio com a gente? Rodízio é de pizza. Vai dar a rola. Não, que é isso? Meu Deus. Essa é. linda da mensagem encerramos a live. Não é mensagem de pizza, ela Galera. Sério? O que, que é rodízio com vocês? Agora tu, é. Agora tu. Estranho agora tu. O que é isso? Eu eu tava, tava. Eu... Eu tô, rodízio de pizza. Não, não um pouco é estranho. Ficou estranho. louca. Um rodízio com vocês. Não, a louca. Que isso? Ah, eu achei um pouco estranho isso vocês aí, nos falamos aí nas redes sociais. Chama. Meus amores. Fique ligados no Discord aí não. também. Rodiz de cerveja, ele falou. Cara, não. Tava, não. Né? É bom eu, perguntar, já, né? A minha aqui, ó, a minha oh, sagrada, O Nene ó. disse que pode ser Lugolugu. Então pode fazer rodiz de Lugolugu. O Nene Lugo Lugo, tipo. com, e com o Bruno. É. O Nene voltou aqui mundo. vai dar aula. Como assim? Eu disse, olha eu sabia que o Nene ia falar. O Nene, ele parecia esse assunto a Gabi até falando. Ele ia falar com o Nene. Não sou eu, o Nene que quer. Ah, galera. Tá, chega de bobagem. Valeu aí. Beijo. E até, a... até no que vem, Olá, galera, até no e que até vem. até 2020. <risos> Bata, vai aqui, ó. Cucu, Cucu, Ah, Demais, hein, demais. Gostei valeu, do vídeo. Valeu, valeu, valeu, Sério, sensacional. A gente, assim, ó, em primeiro lugar, a gente queria agradecer imensamente a todo mundo que vem pras lives, que participa com a gente, que assiste, que comenta. Pra nós, demais, assim, é. ó, é um grande momento do dia encontrar vocês nas lives, de verdade, assim. Sensacional, tu, galera. Tu vê que a gente se diverte a full, assim, não é uma coisa... Ai, vamos fazer live! É tipo, uh, vamos fazer live! É um momento de muita alegria pra nós, e assim, ó... Tanto que cada vez a gente tá aumentando mais a frequência das lives, Verdade. justamente porque a gente ama fazer live. É uma parte essencial do canal, né? É, e, e a segunda coisa, só queria agradecer de novo demais ao Jazz, Exato. pela gentileza pelo carinho de fazer toda essa edição aqui pra nós, sério, sensacional. Demais, essa... Jazz, adorei o vídeo, adorei, Jazz, tamo junto aí, valeu demais! Valeu, galera toda que tá aí nas lives. Quem não acompanha as lives, por favor, né, galera? Live sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E, eventualmente, algumas lives extras que a gente sempre avisa pelas redes sociais, né? Galera, valeu aí e até a próxima!